Boa noite. boa noite, boa noite a todos que estão presentes e também a todos que estão conectados na rede social. Sejam bem-vindos à nossa casa ceia para o nosso primeiro encontro deste ano. E nesse momento eu quero convidar a todos para que fechem os seus olhos, respirem fundo para nos conectarmos com toda a espiritualidade amiga que está presente. Vamos saudar os nossos queridos irmãos que desde as primeiras horas do dia de hoje aqui estavam preparando todo esse ambiente para o nosso Evangelho desta noite. Vamos saudar o nosso querido anjo da guarda,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 Crianças espirituais que ainda somos, que ela nos cubra com o seu manto azul de amor, de paz, de luz, de serenidade. E que ela nos ensine a amar e a perdoar a todos os nossos irmãos. Envolvidos por este amor, nós vamos agora chegar à esfera crística. Diante do nosso Mestre Jesus, vamos sentindo a Tua presença, a Tua luz, bem pertinho de nós. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E ao Mestre nós pedimos, leve-nos à presença do Pai, Criador de tudo e de todos.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 Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixe cair em tentação E livra-nos do todo o mal Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus Eu sou Maria Luísa, uma colaboradora aqui da nossa casa E hoje o nosso tema vai ser reencarnação, nascer de novo, renovação espiritual. Para iniciar esta nossa reflexão, eu fui buscar o significado da palavra reencarnação. Nos dicionários, reencarnar é nascer de novo, com outra aparência física. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4, diferente de ressurreição, que supõe o um retorno à vida do corpo que já morreu, reencarnar é o um retorno da alma, do espírito, à vida corporal em um outro corpo a reencarnação ela admite várias existências sucessivas e é ela que nos explica o futuro e nos dá fé. Por quê? Porque ela permite numa nova vida que nós reparemos os nossos erros através de novas provas corporais. Diante dessa pequena introdução vocês devem estar se perguntando, mas, Via Luísa, qual é o objetivo da reencarnação? A resposta nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na questão 167, e eu vou ler para vocês. O objetivo da reencarnação. Expiação. Aprimoramento progressivo da humanidade. Então, retomando minhas falas anteriores, nós podemos dizer que reencarnar é nascer de novo com outra aparência física num corpo preparado para receber o Espírito. E vocês, a gente pode é, pensar que a reencarnação ela está baseada na justiça de Deus neste Pai que trata todos os seus filhos igualmente e sempre deixa aberta a porta para o arrependimento aqui de todos os presentes que pai que mãe que não perdoa o erro dos seus filhos que pai ou mãe que não dá uma oportunidade para que ele conserte, repare o seu equívoco. Que Pai que não acolhe o seu filho arrependido. Este é o nosso Pai misericordioso. Ele ama e cuida de cada um de nós. Com imenso amor. E esse amor é tão grande que nós ainda, espíritos em evolução... Não somos capazes de compreender e nem de interiorizar. Voltando à resposta do livro dos Espíritos, tem uma palavra que colocou expiação. Expiar é a purificação das faltas cometidas. Um sofrimento compensatório. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Muitas vezes no nosso dia a dia, nós passamos por muitas situações que a gente se pergunta Nossa, o que eu fiz para merecer isso? O que, que eu tô passando por isso? E a nossa compreensão, nós chegamos à compreensão de que são as provas corporais. E essas provas corporais... Elas nos permitem, hoje, reencarnados, fazermos aquilo que nós não fizemos em outra vida. E como que é esse processo da reencarnação? Ele se inicia no ato do nascimento. Porém, no plano espiritual, a ajuda ao reencarnante, ela começa muito antes. Como eu já disse, nós somos espíritos em evolução. Não temos condições de fazer o planejamento do nosso retorno à vida corporal sozinhos. E para isso, a bondade divina nos dá o anjo da guarda, esse espírito iluminado que nos auxilia em todo o nosso projeto de reencarnação na escolha de nossos pais nossos irmãos as provas corporais de que nós seremos capazes de vivenciar e até o corpo físico com todas as suas características e por que que esse processo ele começa um ou dois anos antes porque nós precisamos do auxílio de espíritos, por exemplo, dos nossos pais. Ao escolhermos os nossos pais, nós precisamos pedir a eles que eles nos ajudem, se eles aceitam nos ajudar. E esse contato com os, o espírito, esse pedido de ajuda, ele requer tempo, diálogo para poder fazer o planejamento tendo consentimento o auxílio dos espíritos que irão conosco compor a família nós nascemos e na primeira infância nós somos conduzidos e orientados por nossos pais que através de seus exemplos cuidados e conhecimentos nos educam à medida que nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo discernimento, conhecimento, valores que essas famílias nos passaram e também nós vamos tendo o livre-arbítrio, o direito de escolher. E é por isso que a reencarnação, ela é o caminho que dependendo das nossas escolhas nos levará à evolução ela é a oportunidade de nos aperfeiçoarmos através dos nossos erros e dos nossos aceitos então a gente pode dizer que este corpo físico que hoje nós temos que cada um tem é o um instrumento essencial da evolução do Espírito e a reencarnação, ela é a expressão mais justa da bondade divina, porque Deus, nosso Pai, Ele não condena ninguém, muito pelo contrário, altamente evoluído, como Pai Ele quer que cada um de nós, seus filhos, evolua também e para isso ele nos dá de presente a nova vida, a reencarnação. E por que, que ele acredita na nossa evolução? Porque nós temos em nós o DNA divino, temos a essência divina e portanto basta a vontade de querer ser melhor. E é por isso que neste momento, aqui, agora, nós precisamos ter a consciência de refletir sobre cada ato, sobre cada pensamento com relação ao meu próximo. E essa reflexão diária nos levará a cumprir um dos principais mandamentos que Jesus nos deixou amar ao próximo como a ti mesmo. E vivendo esta máxima do nosso mestre, nós estaremos aprendendo a não fazer para o outro aquilo que nós não queremos que façamos para nós mesmos. E assim, nós entramos na lei de ação e reação. Ou a lei do karma. Onde nós sofremos todas as consequências a cada transgressão desta lei. Então, no plano moral, esta lei de ação, de reação, ela tem um enunciado bem evangélico e diz assim, é livre a semeadura, porém obrigatório a colheita. Ou seja, nós temos o direito de agir, temos o livre arbítrio, podemos escolher o que, quando e como fazer. Porém, somos obrigados a nos submeter à reação de cada ação feita. Então, uma ação boa terá um retorno positivo. Uma ação. Mas, consequentemente, ela mostrará uma reação negativa. Já nos ensinando a não repeti-la. E, consequentemente, a causa de todo o nosso sofrimento ou de toda a nossa felicidade está em nós mesmos. Eu não tenho como delegar ao outro. E é por isso que... E vocês agora devem estar se perguntando, Maria Luísa, como que eu vou fazer para evoluir? Como que eu faço para me tornar uma pessoa melhor? Na doutrina espírita nós aprendemos que é através da reforma íntima, da reflexão diária. Sobre cada ato, sobre cada pensamento com relação ao meu próximo. E essa reflexão diária, ela vai me levar ao meu autoconhecimento e, consequentemente, à minha evolução. Nós precisamos identificar em nós os nossos defeitos, analisar em quais momentos que eles se afloram, e aí, desenvolver novos comportamentos a fim de saná-los. Vamos começar essa observação pela nossa família, nossa principal escola de aprendizado, onde nós vivenciamos todos os dias as nossas qualidades, e os nossos efeitos. Observem se vocês são amorosos, companheiros, paciente, tolerante, compreensivo, justo. Pequenas situações que a gente pode observar, por exemplo, na família, quando alguém me solicita. Eu pegue um objeto Determinada coisa Como que eu respondo A essa pessoa Está lá no lugar de sempre Ou, olha, lembra Eu guardei Lá naquele lugar Quando uma criança Dentro de casa Me solicita A atenção na hora que eu estou Mais ocupada Como que eu me dirijo A esta criança o trabalho, vamos sair do lar vamos para o nosso trabalho enquanto o chefe da situação como que eu vou lembrar o meu funcionário como que eu vou orientá-lo de uma tarefa que ele esqueceu de executar como eu me dirijo a ele ou enquanto subordinado como que eu recebo do meu chefe a orientação de que eu esqueci De realizar uma tarefa Será que o meu orgulho fica ferido? Será que eu não me irrito? No dia a dia No nosso trânsito Quando um carro nos fecha Eu já taco tá a mão na buzina? Me sobe aquele calorão de nervoso? Ou eu deixo passar? E Todo sinal de irritação, de impaciência, de intolerância, ele é um alerta que deve ser considerado. Por quê? Porque a reforma íntima, ela exige determinação. Ela requer força de vontade. É um esforço diário. Lembrando da resposta do livro dos espíritos Lá colocou Aprimoramento progressivo da humanidade Então, quando eu identifico os meus efeitos Não é em um mês, em um semestre, em um ano Que eu vou conseguir eliminar todos eles Vai ser um trabalho de formiguinha Dia a dia Hoje eu me proponho que amanhã eu serei mais tolerante no trânsito. E ao final do dia, eu chego no meu exame de consciência, na hora de dormir, poxa vida, que legal, eu consegui. No dia seguinte, eu consigo novamente, mas eu perdi a paciência com meu companheiro. Eu vou precisar, lá no meu exame de consciência, refletir o que me levou a perder a paciência com o companheiro Então percebam que vai ter momentos que vai ser muito fácil eu lutar nessa, nessa busca de me tornar melhor Mas nós vamos ter os entraves normais do dia a dia nós vivemos numa sociedade, nós não vivemos só na nossa casa, só no nosso trabalho. Nós temos vários membros. Mas o importante é a nossa busca diária de querer ser melhor. E é com esse esforço diário que eu vou lapidando o meu caráter e eu vou me aprimorando. Tanto que... As pessoas que estarão ao nosso redor, elas vão perceber essas pequenas mudanças e vão comentar, nossa, parece que você está mais calmo, você está mais tranquilo. Então, além de eu notar, de eu evoluir, eu, pessoa, eu também estarei sendo um exemplo para aquele que todos me servam, para todas as pessoas que me servem. Então, para finalizar esta nossa reflexão, eu vou fechar com uma frase que eu já li em vários autores da doutrina espírita, como o Divaldo Pereira Franco, que ela diz assim, nós somos herdeiros de nós mesmos, somos responsáveis pelo nosso sofrimento ou pela nossa felicidade, e todos tenham a certeza de que Deus, nosso Pai, Ele quer que cada um de nós busquemos a nossa felicidade, e ela está dentro de nós, então agora eu quero convidar a todos para fecharmos os nossos olhos novamente, e elevar o nosso pensamento em agradecimento a este Pai misericordioso por estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando o Evangelho do Teu Filho, nosso Mestre Jesus. Obrigado, Pai, e permita que nós possamos ter a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Sabedoria para distinguir uma das outras. E que toda a transformação que eu desejo no próximo, que primeiro ela se realize em mim mesma. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E que todos tenham um ano com muita saúde e com muita paz. Muito obrigada.